Oi galera, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês. Bom, meus mitos, eu vim aqui avisar que, desculpa a demora por postar vídeos, estamos dublando vários mini-filmes. E, aliás, esse não é um minifilme, e sim uma curta-metragem sobre o setembro amarelo. Logo logo sairá mais minifilmes no canal, e espero que gostem dessa curta-metragem. Se quer enviar um edit que nem essa, podem me enviar no Instagram, que é esse que está aparecendo na tela. Bom, eu só vim avisar isso. E agora, podem ficar com a curta-metragem. Vem, vamos para a aula. Regras para ser feliz Bete, você tá bem? Super bem. Por quê? Eu vi o livro que você estava lendo. E eu sei que tem algo de errado. Que nada, eu só achei livro jogado na biblioteca. E resolvi ler. Mas eu tô bem, não precisa se preocupar. Se você diz... Era pra eu ter contado. Vou esperar ela fora. Tá, pode ir, vou só pegar minha mochila. Finalmente achei. Agora eu vou atrás da Betty. Você tá louca? Ainda bem que eu vim pra cá. Fica fora disso, Yui. Não! Eu sou seu irmão mais velho. Não posso te perder. Tem alguém me incomodando? Umas meninas ali da esquina ficam todo santo dia me xingando. Mas o problema é que não estou muito bem. Acho que tem um problema na visão. Não quero ficar cega. Os resultados do exame saiam essa semana. Eu sei, mas eu não tive coragem. Bem, meu irmão me ajudou a cancelar as dívidas com as meninas que me perturbavam. Sim, entre aspas. Pois era o meu dinheiro, meus lanches e etc. Eu nunca fechava nada com elas. Logo depois, fomos ao médico. Adivinha? Ele disse que eu podia usar óculos para enxergar e que meu problema não era tão grave. Mas o verdadeiro motivo de eu sentir um vazio foi a depressão. Ela não fez eu enxergar aqueles que estavam do meu lado. Mas agora eu superei. Estou vendo agora. E eu amo todos eles.